Nove jovens esquiadores organizaram uma escalada ao norte dos montes rurais da antiga União Soviética em 1959. Esquecimentos sinistros resultaram na morte de todos eles. A gente, aconteceu na, ao norte da montanha Kolashekil, que em Mansi significa Montanha dos Mortos. Olá, sou Daniel Souza e você está no canal DS. Atenção! O vídeo a seguir contém imagens fortes. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, recomendamos que não assista. O incidente do Passo Dite Love o incidente ocorreu na costa leste da montanha Kolasiak, Eu não sei se a pronúncia está correta, cujo nome em Mansi significa Montanha dos Mortos. Desde então, o passo da montanha onde o incidente ocorreu é chamado de Passo Jetlove. Foi baseado no nome do líder do grupo, Igor Jetlove. Jetlove combinou que mandaria uma mensagem telegráfica para seu clube esportivo assim que o grupo retornasse a Vietzhai. Estimava-se que isso ocorreria por volta de 12 de fevereiro, mas mesmo com o passar da data não houve reação, pois atrasos eram comuns em expedições desse tipo. Em 20 de fevereiro, depois que familiares dos viajantes exigiram uma operação de resgate, os administradores do instituto enviaram as primeiras equipes de busca, formadas por alunos e professores voluntários. Posteriormente o exército e forças policiais foram envolvidas, com aviões e helicópteros requisitados a juntar-se à operação. Em 26 de fevereiro as equipes de buscas encontraram um acampamento abandonado em Kolar A barraca estava arruinada e o conjunto de pegadas seguiam até a margem de um bosque próximo estando cobertas por neves após 500 metros. Na beira da floresta sob um grande e antigo pinheiro foram encontrados os restos de uma fogueira juntamente com os primeiros dois corpos descalços e usando apenas roupas de baixo. Entre o pinheiro e o acampamento estavam outros três corpos mortos em posição que sugeria que estivessem tentando voltar às barracas. Eles foram encontrados separadamente a distâncias de 300, 480 e 630 metros do pinheiro. A busca pelos quatro esquiadores restantes levou mais de dois meses. Eles foram finalmente encontrados em 4 de maio, debaixo de 4 metros de neve, em uma ravina, embrenhada na mata próxima ao pinheiro. A investigação O inquérito foi aberto imediatamente após o surgimento dos cinco primeiros corpos. O exame médico não encontrou ferimentos que pudessem ter provocado as mortes, sendo concluído que todos morreram de hipotermia. Um dos corpos apresentava uma pequena fissura no crânio, inicialmente não considerado um ferimento fatal. O exame dos quatro corpos encontrados em maio mudou completamente o cenário. Três deles apresentavam ferimentos fatais, sendo dois com fraturas cranianas e dois com extensas fraturas torácicas. A força necessária para provocar tais ferimentos teria de ser extremamente alta. Um dos especialistas comparou a uma força de uma colisão automobilística. E o mais notável é que os corpos não traziam feridas externas, como se tivessem sido esmagados por um alto nível de pressão. Apenas um dos mortos tinha um ferimento externo considerável estava sem a língua. A análise das roupas identificou que elas continham um elevado nível de radiação. Livy Ianov, chefe da investigação, disse durante a entrevista em 1990 que, nos meses de fevereiro e março de 1959, diversas testemunhas, incluindo militares e meteorologistas, haviam relatado a visão de esferas voadoras brilhantes na área. Ianov afirmou na mesma entrevista, que já na época do incidente imaginara haver algum tipo de relação entre os casos, Inicialmente especulou-se que o povo indígena Mansi poderia ter atacado e assassinado o grupo por invadir seu território, mas as investigações indicaram que a natureza das mortes não suportaria tal tese, apenas as pegadas dos esquiadores eram visíveis e eles não apresentavam sinais de combate corpo a corpo. Evidências sugerem que o grupo foi obrigado a deixar o acampamento durante a noite, quando já estavam dormindo, embora a temperatura estivesse baixa. Por volta de 25 a menos 30 graus, com tempestade e fortes rajadas de vento, os mortos estavam apenas parcialmente vestidos. Alguns deles tinham apenas um sapato, enquanto outros usavam somente meias. Outros foram encontrados enrolados em pedaços de roupas rasgadas, aparentemente arrancadas daqueles que já haviam morrido. O veredito foi que todos os integrantes do grupo morreram devido a uma força desconhecida. O inquérito foi oficialmente encerrado em maio de 1959, devido à ausência de parte culposa. Os documentos relativos ao caso foram então arquivados, sendo divulgados ao público somente na década de 1990 e ainda assim em fotocópias com diversas partes ausentes. A busca O grupo viajou de trem para Ividel Cidade ao centro da província de Oblast de Sérvidovski. Desembarcaram ali em 25 de janeiro. O objetivo da expedição era alcançar o Tórtem, uma montanha situada 10 quilômetros ao norte do local do incidente. Esta rota, naquela temporada, era classificada como Categoria 3, a mais difícil, mas todos os integrantes possuíam experiências em excursões de esqui e expedições em montanhas então não haveria tanto problema eles então tomaram um caminhão para Witsh High último assentamento inabitado ao norte começando a marcha em direção a Thorten em 27 de janeiro já no dia seguinte um dos integrantes Yuri Yudin foi forçado a voltar por problemas de saúde por sinal foi o único sobrevivente diárias e câmeras encontradas nesse último acampamento tornaram possível rastrear a derradeira rota do grupo no dia anterior ao incidente em 31 de janeiro, eles chegaram à beira de um morro e prepararam-se para escalá-lo. Em um vale silvestre, eles estocaram comida e equipamento extra que seriam utilizados mais tarde na viagem de volta. No dia seguinte, 1 de fevereiro, os esquiadores começaram a descer o passo. Ao que parece, eles planejavam atravessar o local e acampar do outro lado durante a noite seguinte. Mas devido à piora nas condições meteorológicas, com tempestades de neve e declínio de visibilidade, o grupo acabou se perdendo e seguindo para o oeste, subindo em direção ao topo de Kolatsiakau. Quando perceberam o equívoco, eles decidiram parar e montar acampamento no declive da montanha, membros da expedição. Como eu não sei pronunciar corretamente os nomes, eu vou deixar aí para você mesmo conferir, tá bom? Até aqui já valeu o like, hein? Mesmo um vídeo simples como este dá muito trabalho de fazer. As teorias. Existem muitas teorias, mas vamos falar das principais, tá bom? Avalanche. A teoria de que uma avalanche causou as mortes dos alpinistas, embora inicialmente popular, tem sido questionada desde então, revendo a hipótese sensacionalista do Yeti. O autor cético estadunidense Benjamin Rayford sugere como a mais plausível. Que o grupo acordou em pânico e saiu pela fenda porque uma avalanche havia coberto a entrada da tenda ou porque eles estavam com medo de que uma avalanche fosse iminente. Melhor ter uma fenda potencialmente reparável em uma barraca do que o risco de serem enterrados vivos sob toneladas de neve. Evidências que contradizem a teoria da avalanche inclui A localização do incidente não tinha sinais óbvios de uma avalanche ocorrida. Uma avalanche teria deixado certos padrões e fragmentos distribuídos em uma área ampla. Os corpos encontrados após dez dias do evento foram cobertos com uma camada muito rasa de neve. E se houvesse uma avalanche de força suficiente para varrer o acampamento, esses corpos teriam sido varridos também. Isso teria causado lesões mais sérias e diferentes no processo e teria danificado a linha das árvores. Mais de expedições para a região foram realizadas desde o incidente e nenhuma delas relatou condições que pudessem criar uma avalanche. Infração Outra hipótese popularizada pelo livro de 2013 de Don Aker, Dead Mountain, é que o vento ao redor da montanha Colaxiaquil criou o vórtice de Von Karman, que pode produzir infrações capazes de induzir ataques de pânico em humanos. Testes Militares Algumas pessoas acreditam que um acidente militar foi encoberto, pois há registros de bombas sendo testadas pelos militares russos na área na época em que os alpinistas estavam lá. As bombas detonavam um ou dois metros antes que caíssem no chão e causavam danos semelhantes aos experimentados pelos alpinistas, danos internos pesados com muito pouco trauma externo. Havia também esferas brilhantes no céu naquela vizinhança, possivelmente causadas por tal tipo de munição. Essa teoria usa animais para explicar as partes que faltam em menina, As pessoas acreditam que os corpos foram movidos. Fotos da tenda mostram que ela aparentemente foi erguida incorretamente, algo que é improvável que esses alpinistas experientes tenham feito. Esta teoria, em particular quando se especula sobre armas radiológicas, baseia-se em parte na descoberta da radioatividade em algumas das roupas, bem como nos corpos descritos por parentes como tendo pele alaranjada e cabelos grisalhos. No entanto, a dispersão radioativa teria afetado todos os alpinistas e seus equipamentos em vez de apenas alguns deles. E a descoloração da pele e do cabelo pode ser explicada por um processo natural de mumificação após três meses de exposição ao frio extremo e aos ventos. Desnudamento paradoxal o International Science Times publicou que as mortes dos alpinistas foram causadas por hipotermia, o que pode induzir um comportamento conhecido como desnudamento paradoxal, em que pessoas hipotérmicas retiram suas roupas em resposta aos sentimentos entendidos por elas como calor ardente. No entanto, outros membros do grupo parecem ter pego roupas adicionais daqueles que já haviam morrido, o que ainda continua um mistério. Alguns acreditam que assim que alguns deles morreram, os sobreviventes teriam pego as suas roupas para tentar combater o frio, porém não se tem certeza disso. Teoria do Yeti do Discovery Channel o especial Russian Yeti, The Killer Lives, produzido pelo Discovery Channel em 2014, explorou a teoria de que o grupo de, de Love foi morto por um Yeti russo. O programa começa com a premissa de que os ferimentos dos esquiadores eram tais que apenas uma criatura com força sobre-humana poderia tê-los causado. Os que sustentam essa teoria se baseiam no fato de terem sido encontradas pegadas enormes ao redor das barracas, apesar dessas não serem relatadas nos documentos oficiais do caso. O fato da perícia indicar que as barracas foram rasgadas pela parte interna e dos exploradores terem sido encontrados sem roupas, sugerem uma fuga em pânico. As barracas apresentavam também pequenos rasgos na parte de baixo da face voltada para a floresta, que parecem ter sido feitas para espionar a mata. A última anotação feita no diário de uma das viajantes dizia, agora sabemos que o Homem das Neves é real. O que é no mínimo estranho, o povo manci que vive próximo ao local teria também alertado o grupo sobre os perigos da expedição. O nome dado pelos Mansi ao local Montanha da Morte se dá pelo fato desse povo acreditar na existência de enormes homens espíritos na floresta que não gostam daqueles que destroem a natureza e que esses espíritos gostam de se alimentar de tecidos moles do corpo, como a língua, o que explica a ausência dessa em um dos corpos. É curioso que o exército russo tenha, poucos meses antes da expedição dos estudantes, feito uma missão nos arredores do mesmo local, cujo objetivo era descobrir se a existência dos Yetis era real. Além disso, entre as últimas fotografias tiradas pelo grupo, uma delas mostra ao pé de algumas árvores a silhueta de um corpo escuro e bastante grande. Apesar de alguns alegarem que essa foto é falsa, nos negativos originais é encontrado no memorial de It's Love sobre o caso, o misterioso corpo humano gigante também é encontrado. Embora existam essa série de correlações, se concluiu que não havia evidências de tais alegações. Bom, e você? Acredita nessa história? Acredita nessa teoria? A história é real. Mas as teorias você acredita? Você já conhecia esse caso? Se conhecia, diz aí pra gente nos comentários. Também não se esqueçam de inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos aí. Agradeço e até mais.